Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham nesta live. Uh, Deus abençoe a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uh, esta live, este tema, uh, este estudo tem como título ou tema Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus não clamarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 7, diz-no para não tomarmos o nome dele em vão. A pergunta que fica é, qual é o nome de Deus? Deus se apresenta como Elohim, Jeová, Rafa, Tsequede, e vários nomes. Deus se manifestou na história da humanidade com vários nomes. Qual dos nomes Deus aqui nos diz para não tomarmos o nome dele em vão? Qual? Jeová, Rafa, Elohim. Qual é o nome de Deus? Esta é a pergunta que fica aqui. Vamos ler o texto. Diz assim. Não tomarás... Em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Deus não vai deixar alguém impune se tomar em vão o nome dele, se clamar o nome dele em vão. No livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 13 e o versículo 14, a palavra do Senhor também diz assim, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, o eu sou me enviou a vocês, Deus aqui se apresenta como o eu sou, eu sou, te enviou. Moisés, Deus, orienta Moisés a voltar para o Egito para libertar o povo eh, de Israel, o povo judeu, que estava no cativeiro, estava lá com escravo, na condição de escravo. E Moisés disse, se eles me perguntarem qual é o Deus que me enviou, que não me direi se eu nem mesmo conheço. Moisés nasceu no Egito, Moisés cresceu no Egito, e conheça a cultura do Egito. No Egito, cada problema, cada situação tinha um Deus, havia um Deus. Deus da fertilidade, o Deus, é... o Deus é... diz tudo aquilo, havia vários deuses. E Moisés faz essa pergunta a Deus, qual é o Deus que me enviou, qual é o nome que eu vou dizer, porque aquele povo lá Uh, também conhece essa tradição. Nós queremos saber, eu quero saber, aliás, porque eles podem me perguntar. E Deus diz assim, olha, diga a eles que o eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Na verdade, olha, eu depois digo. No livro de Joel, no capítulo, Joel, capítulo 3, versículo 20, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Forjai espadas das vossas inchadas, e lanças das vossas fosses. Diga o fraco, eu sou forte. Deus orienta Joel a entregar esta profecia ao povo, dizendo, forjem espada. Nós, nós sabemos que espada na Bíblia, hoje, ela significa, ou ela quer dizer, palavra, a nossa língua. A nossa língua é a espada. A nossa língua é a espada. Forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. tá a dizer, prepara os teus lábios, a tua língua, a tua boca. E diga, mesmo sabendo que você é fraco, nunca assuma que és fraco. Diga, eu sou forte. Aqui, eu sou, vê que é o nome que Deus se apresentou a Moisés, dizendo: se te perguntarem quem te enviou, diga, o eu sou te enviou. Eu sou. E Deus aqui diz: olha, diga, diga o fraco, eu sou forte. Clamar, ó... Oh, Tomar o nome do Senhor em vão é quando tu, tu dizes eu sou e colocas depois do eu sou uma palavra negativa, como de fraqueza, de doença. Isso é que é tomar o nome do Senhor em vão, porque Deus não fica doente, Deus não tem doença, Deus não morre, Deus não é fraco, Deus é forte. Então quando tu fazes o uso da palavra eu sou, eu estou a sentir isso. Tenha cuidado com o que depois você vai colocar eh, Depois dessa palavra Eu sou, eu estou Não coloque nada que seja contrário à natureza E o caráter de Deus Deus é amor A natureza de Deus é amor É justiça Então quando tu fazes o uso do eu sou Na verdade você Está usar o nome de Deus Para criar Lembrando que Deus te criou como co-criador, ou seja, Deus é o criador dos céus e da terra, Deus te criou na imagem e na semelhança dele. Uh, isto quer dizer que, tal como Deus uh, cria ou traz a existência as coisas, ele chama do invisível as coisas para o visível, Deus também te deu esta capacidade, este poder, para chamar do invisível, do mundo espiritual, as coisas que você quer que se manifestem no mundo físico, e isso você faz como Deus faz, Deus fez com a palavra, Deus disse, haja luz, e houve luz, então quando você diz, eu sou, e depois coloca a palavra a seguir aí, você cria, você forma, você dá forma àquilo que está no mundo o imaterial no mundo espiritual, você chama a existência para o mundo eh, material, para o mundo físico. Por isso Deus diz aqui, não invoque ou não tomarás o meu nome em vão, porque se assim o fizeres, você não sairá impune dessa situação. Eh, você cria doença no teu corpo quando você diz eu sou e colocas esse, esse nome ou essa palavra ali atrelada ao, ao, ao eu sou, você cria problemas na tua vida quando você diz que é, eu sou e depois colocas o, o, o, esse nome ali negativo que, que não tem nada a ver com o caráter e a natureza de Deus, então tenha cuidado, eu sou forte, diga o fraco eu sou forte você reconhece que é fraco, você reconhece que tem debilidade nisso ou naquilo não diga mais isso, porque você, ao dizer isso, está a chamar a existência, é, na verdade, mais, mais daquilo que, que tu já estás a experimentar, que tu já tens no teu corpo. Então, diga contraria aquilo, usando eu sou, que é o poder que Deus te deu, usando eu sou, com o forte, com o positivo, com aquilo que é de acordo com a natureza e o caráter de Deus diga o fraco eu sou forte, não diga o fraco que é fraco, mas diga o fraco que é forte, é o que Deus está aqui a dizer, em Joel capítulo 3, no versículo 10, diga o fraco eu sou forte, no livro de Salmos 82, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, Deus aqui está a dizer, que Ele diz, que nós fomos feitos deuses aqui na Terra. Deus te fez Deus, você é Deus, você é um Deus aqui na Terra. Você é um Deus aqui na Terra porque você veio do de Deus, do Deus Pai, do Deus Criador dos seus e da Terra. Você é uma extensão do Deus vivo, do Deus Pai, do Deus Criador aqui na Terra. Você não é Deus sobre o teu próximo, o teu semelhante, eh, ou, contra, ou sobre outra pessoa. Não, isso aqui é pecado e é idolatria. Você é Deus sobre os problemas dessa terra, desse mundo, da tua vida, que estão aí a tentar te atrapalhar. Você é Deus sobre isso. Deus te fez Deus sobre estas coisas. Deus te fez Deus para você governar sobre essas coisas. Deus te deu o poder de você criar eh, harmonia, paz, eh, tudo de bom sobre estas coisas. Talvez poderão cruzar o teu caminho. Não sobre as pessoas. Você não é Deus sobre alguém, sobre uh, o teu semelhante, o teu irmão. Não. Isso é pecado. Isso é querer usurpar o lugar de Deus. Só há um único Deus, Criador dos céus da terra. O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Criador. Não há mais Deus. Não há mais outro Deus além dele. Mas Deus te deu um mandato. Deus te deu um mandato aqui na terra durante o tempo que você vai viver aqui na Terra, 80, 90, 100 anos, durante esse tempo todo de vida aqui na Terra, você é um Deus, você é o representante legal de Deus aqui na Terra para governar sobre aquilo que é contrário à natureza e o caráter de Deus, a doença, a fraqueza, a morte, a miséria, os problemas. Tudo isso é contrário à natureza de Deus Deus não tem nada disso Então Deus te deu o poder para você governar sobre isso Sobre essas coisas Deus te fez um Deus sobre isso e Deus te enviou neste mundo como enviou Moisés para o Egito Este mundo hoje é a representação do Egito Assim como Deus disse para Moisés Moisés, vai para lá e diga que Eu Sou te enviou Ou seja, Moisés, vai para lá e desperta Que você é uma extensão minha aí na terra Você é um Deus sobre esse problema da escravidão ali Eu te dou esse mandato Vá para lá e liberta o meu povo E se te perguntarem, diga que Eu Sou Eu, Eu o poder de Deus que está em mim, eu, o Deus que está em mim, é que me deu esse poder, esse mandato para libertar o povo. Hoje, esse poder Deus também te deu a ti, meu irmão, para libertar a tua vida, talvez de um passado, de uma culpa, de uma autocondenação, automartirização, auto, alguma coisa negativa sobre a sua vida. Diga o fraco, eu sou forte. Você é um Deus sobre isso. Faça uso do eu sou, do poder que Deus te deu, sobre isso, sobre estas coisas. Isso é que é uh, fazer o uso correto do nome de Deus, né? tomar o nome de Deus de forma correta. Agora, falar eu sou e depois colocar uma palavra que não, é de acordo com, não está de acordo com a natureza e o caráter de Deus é, então, tomar o nome do Senhor em vão. E Deus disse que ninguém vai sair impune é, dessa. Quando você faz, faz o uso do eu sou, com uma palavra negativa, você cria aquela coisa negativa sobre a sua vida, sobre a, a sua circunstância de vida, e, e você não sai impune. Porque você cria. Deus te deu esse poder. Tenha só cuidado de fazer o uso do eu sou. No livro de João, capítulo 10, no versículo 34 ou 35, a palavra do Senhor diz assim. É, Jesus lhes disse... Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Jesus está aqui a fazer uma referência do Salmo 82, no versículo 6. Não está escrito na lei de vocês, eu disse que vocês são deuses? Se ele chamou deuses, ele quem? Deus. Se Deus, Pai, chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus. Se Deus chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus, a quem a palavra de Deus foi morada. Você é um cristão, então a palavra de Deus veio sobre a sua vida, fez morada sobre a sua vida. A palavra de Deus é Espírito. Jesus disse as palavras que eu vos digo, eles são Espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Então, se a palavra de Deus está no teu coração, veio sobre a tua vida, e Deus te chamou, Deus, por conta disso, e a palavra de Deus é o próprio Espírito, porque no princípio era a palavra e a palavra... É, é, estava com Deus e a palavra era, era Deus, a palavra se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, é, a palavra se tornou carne, a palavra se fez carne, as tuas palavras se tornam carne, ou seja, as palavras que saem da tua boca se manifestam na carne do corpo da pessoa a quem tu dirigis a palavra seja praga ou seja bênçãos, ela também se manifesta na carne do teu corpo é através do tipo ou da natureza da palavra que você fazer o uso, seja a palavra negativa ou positiva, por isso tenha cuidado. A palavra se torna carne, a palavra se fez carne. É lógico, aqui na Bíblia, aqui na passagem, a palavra que se fez carne, que nós vamos aqui registrar, é Jesus, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra é, se fez carne. A palavra habitou entre nós. Hoje, Jesus Cristo está dentro de nós, através da palavra dele. E a palavra dele é o Espírito. A palavra do Espírito não tem diferença. É a mesma coisa. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos nos alimentar do Espírito de Deus. Estamos a receber mais de mais e mais de Deus dentro de nós. Então, quando nós pegamos essa palavra e falamos, ela, ela se torna carne. Ou seja, ela se manifesta através da carne do nosso corpo. Então, faça o uso da palavra de Deus de forma correta. Não use a palavra de Deus, que é o nome de Deus é o caráter e a natureza de Deus, de forma incorreta. Porque você não vai sair impune disso. Ou seja, não vai impedir que ela seja criada. Na verdade, você criou. Hoje, o nível de vida que você vive, hoje, a vida que você vive, você é responsável, meu irmão e minha irmã. Você criou isso. Quando você falou, você não conhecia. A Bíblia diz assim, no livro de João, capítulo 8. Uh, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Quando você conhecer a verdade Que Deus vive dentro de ti E se manifesta neste mundo através de você Quando você diz eu sou E você a passar a partir dali Ter mais cuidado De fazer o uso do eu sou Ou seja, atrelar no eu sou Alguma palavra negativa então você será liberto. Liberto de muito sofrimento que você colocou a tua vida porque você não conhecia essa verdade. Você colocou a tua vida em muitos problemas sem você conhecer a verdade. Você se amaldiçoou bué, de vezes, de muitas vezes nessa vida e você não deu conta que você estava se amaldiçoado quando você disse eu sou e colocaste uma palavra ali negativa. Tenha cuidado, eu que significa o que eu quero dizer, não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus não tome em vão não fale eu sou e pega e atrelas não eu sou alguma palavra negativa não faça isso você está maldiçoar a tua vida e você não vai sair dessa impune ou sem castigo você vai colocar o teu corpo a tua vida numa situação complicada e como não conhece a verdade vai falar que é aquele vizinho que me olhou mal é que está me amarrar a vida está me atrapalhando é aquela tia, é aquele tio, é aquela pessoa que não gosta de mim. Meu irmão, vê o que que você fala. Vê o que que você fala quando colocas o eu sou. Há quem diz que eu sou e depois coloca aí muita coisa negativa. Ele é nervoso e ele, ele vai buscar o eu sou e, e atrela no, no, no nervosismo dele. O eu sou é Deus, Deus dentro de ti. Ele se manifesta nesse mundo através de ti, do teu corpo. Através do eu sou, quando você fala eu sou, tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, fazer o uso do eu sou, o eu sou é algo muito, muito, muito poderoso, você não pode to tomar o nome do Senhor Deus em vão, ou seja, você não pode tomar o nome do Senhor teu Deus, que é a sua fé ou a sua convicção a respeito de Deus, Deus quem? Deus pai, Deus criador dos céus e da terra, e a, em vão, desnecessariamente, ou de forma negativa, ou contrário à sua natureza, ao seu caráter. Qual é a natureza e o caráter de Deus? Amor. Você não pode falar que você é nervoso e na primeira pessoa. Como, por exemplo, a Bíblia diz que só há um único Deus, não há dois deuses ou mais deuses. Só há um único Deus e é esse Deus que você deve adorar. Só há um único Deus e esse Deus está dentro de você. Eu, como por exemplo, eu não posso falar no teu lugar, eu sou você. Eu não consigo, não posso, não dá, é impossível. O eu sou, eu sou o que sou, Deus é o que é dentro de ti, dentro daquilo que Ele criou você para ser aqui neste mundo. E ninguém pode ser você no teu lugar. Até as tuas impressões digitais não podem ser iguais. Não há nenhuma impressão digital igual a sua. Deus te criou de uma forma diferente. O eu sou, eu que Deus está dizendo, só existe um único Deus. Deus vai se manifestar em ti numa única forma. Por mais que alguém tente te imitar ou ser você, nunca vai ser igual a você. Não adorarás outros deuses, outro, porque só há um único Deus. E esse único Deus, ele se manifesta a ti de uma única forma só. Na forma como ele te criou. E você, se não conhecer essa verdade, você quer ser tipo aquele, aquele artista, aquele cantor, aquele futebolista. Você quer ser tipo Cristiano Ronaldo, Messi. Você nunca vai ser igual ao Messi, ou Cristiano Ronaldo. Ou você vai ser ma maior do que eles, melhor do que eles, ou pior do que eles. Mas igual você nunca vai ser. O Messi nunca vai ser o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo nunca vai ser o Messi. Por quê? Porque só há um único Messi. Só há um único Messi. Deus se manifestou, criou o Messi de uma tal forma que só o Messi mesmo. Nunca vai aparecer um Messi igual o Messi. Agora, pode aparecer alguém melhor que o Messi. Assim como pode aparecer alguém pior que o Messi. Mas igual o Messi, não. É que diz, não adorarás outros deuses, adore-se o único Deus, o eu só que está dentro de ti. Ele te criou de uma única forma. Você não é o Deus criador dos céus e da terra, não é isso. Você é Deus por seres uma extensão de Deus, ou seja, por seres filhos de Deus. Deus, filho de Deus é Deus. Você é filho de Deus, Deus te fez filho dele. Logo, você é Deus, porque você e Deus agora são um só, um só espírito. Tu e Deus, um só Espírito. Não sabeis vós que todos aqueles que se juntam ao Senhor são, são um só Espírito com o Senhor? Então, tu e Deus, um só Espírito. Deus, o único Deus que criou os seus, os seus e a terra, está dentro de você. E por estar dentro de você, ele te capacita, te possibilita ser Deus. Nesta terra, sobre o teu irmão, sobre o teu próximo, sobre o teu semelhante, não. Se você fizer isso, isso é pecado. Isso é idolatria. Então eu sou Deus de quê? Você é Deus sobre os problemas dessa terra, desse mundo. Deus te enviou neste mundo, nesta terra, para você é, resolver esses problemas que há aqui neste mundo. Ou seja, Deus te enviou neste mundo para você fazer esse mundo melhor. Deus te deu o poder para você fazer. E esse poder está dentro de quando você faz o uso do eu sou. E depois juntas ali a palavra. E tem que ser palavra boa, que revela a natureza e o caráter de Deus, o amor de Deus. Não é para amaldiçoar os outros, ou mesmo para se amaldiçoar a si próprio. Não, mas é para trazer honras e glórias ao nome de Deus. Boa noite, irmã Olinda Prado, Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor, irmão Nilson de Garcia. Boa noite, e a paz do Senhor, irmã Artemisa Gomes Xavier. Boa noite a todos que nos acompanham nesta live. Deus abençoe a todos. Então, estamos aqui a falar hoje do não invocar o nome do Senhor em vão. O que é invocar o nome do Senhor em vão? Não é chamar Jeová, não é chamar Elohim, não é chamar Deus Rafa Não, esses são os nomes de Deus, sim. Deus se manifestou na história do mundo de várias formas e em e diferentes gerações né, e contextos. E Deus se apresentou sempre com um nome diferente, e os nomes têm um significado. São nomes de Deus, sim. Mas o que Deus aqui diz no livro de Êxodo, capítulo 20, não é sobre o nome Elohim, Rafa, Jeová, Tsequede, e, e por ali vai. São vários nomes que Deus foi apresentando-se né, para a humanidade durante os tempos que Ele aparecia no Antigo Testamento isso revelava para os profetas. Não, hoje é, o nome de Deus, é o caráter de Deus, é a palavra de Deus, e este que é, eu eu sou, eu sou, quando ele revela isso para Moisés, quando Moisés lhe perguntou, olha, estás me enviar lá para o Egito, e se o povo lá no Egito me perguntar quem que te enviou, qual é o nome desse Deus que te enviou? Qual é o nome que eu vou dizer para eles? Deus disse olha, quando você for para lá e se eles te perguntarem, qual é o Deus que te enviou, você diz o eu eu sou te enviou, eu sou. Jesus disse, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou, eu sou o caminho, eu sou, eu sou a vida. Jesus fez o uso desse nome várias vezes. E o próprio Jesus, no livro de João, capítulo 5, diz que nós é, não está escrito na lei na, na lei que Deus vos, fez de, Deus vos criou deuses, que vocês são deuses, vocês são deuses. E isso não pode ser anulado. Deus te fez Deus, Deus te criou como um Deus nessa terra, não sobre a tua mulher ou sobre o teu marido, você não é Deus sobre o teu marido ou sobre a tua mulher, isso é pecado, isso é idolatria, você não é Deus sobre aquela pessoa que está que ali, o teu semelhante, o teu, o teu próximo, isso também é pecado, isso é idolatria, você é Deus sobre o problema que tentam te atrapalhar na vida. Você é Deus sobre as situações e circunstâncias dessa vida. Você é Deus sobre é, tudo isso aí que é contrário à natureza e o caráter de Deus. Deus te enviou neste mundo para resolver esse problema. Eu vou dar um exemplo. É, lá na eternidade, Deus sabia que haveria o problema do apartheid na África do Sul. E no tempo certo, na época certa, na geração certa, Deus criou o Mandela. Sem o Mandela ter saber para ser o elo e resolver esse, e unir a nação. Mas primeiro teria que passar por boas e boas de, dessa vida. Passou ali 27 anos na cadeia, teve tempo para refletir, fazer uma inflexão, né, uma introspecção para dentro dele, entender as coisas. Quando ele sai, ganha as eleições, une a nação, perdoa a todos e começa tudo de novo. Ele veio para essa época. O Gandhi na Índia, o Luther King, Luther King nos Estados Unidos E por ali vai Você é um deles você não é, você não é mais um no meio da multidão Deus te enviou para resolver um problema Pode ser na tua família A solução está dentro de ti Você veio para cumprir um propósito Você é Deus sobre esse problema Você é Deus sobre esse problema Meu irmão e minha irmã Porque Deus que está dentro de ti Ele te capacita Ele te habilita A ser Deus sobre isso não é, sobre, não é pela tua própria força, mas é pelo pelo pela força do Espírito que está dentro de ti, que é Cristo. Cristo é a palavra de Deus, Ele te capacita sobre isso. Talvez, vamos supor, a pessoa tem um problema, um vício de fumar, um vício de mulheres, ou vício de homem, ou vício, sei lá, qualquer coisa. Deus te fez um Deus sobre esse vício. Você vai sair dessa, se fazer o uso do Eu Sou, com a Palavra de Deus, com o poder que é na Palavra de Deus, você é liberto sobre isso. Você é Deus sobre a doença, você é Deus sobre o vício, você é Deus sobre é, alguma coisa negativa que é contrário à natureza e o caráter de Deus. Você não é Deus sobre o teu irmão, sobre o teu próximo, você é Deus. Sobre os problemas dessa vida, falta de dinheiro, é, miséria, pobreza, problema, alguma maldição na tua família Deus te levantou nesta geração e Deus permitiu que nascesse nessa família Porque Deus colocou a solução dentro de ti, está tudo dentro de ti, você precisa colaborar com Deus Buscar e entender que Deus te revele qual é o teu propósito nesta vida, neste mundo, nesta geração e dentro da tua família quando a pessoa não conhece é fácil ela acha que a solução está em separar o casamento em falar mal da família e até se arrepender de ter nascido dentro dessa família ou dessa sociedade ou desse país isso é na verdade se amaldiçoar ou tomar o nome do Senhor em vão meus irmãos e minhas irmãs olha eu vou ficar por aqui hoje com esta live era mesmo só para trazer esta revelação do clamar o nome do Senhor em vão espero que vocês tenham sido abençoados com esta palavra Deus abençoe a todos de uma forma grande e de uma forma tamanha Shalom